Fala aí pessoal, eu estou aqui dando continuidade a uma playlist que eu tinha parado há um tempo atrás sobre matemática básica, né? O nome já diz tudo, matemática básica. Básico, pessoal, vem de pilar. Então a gente, ó, olha só, a gente, na matemática, a gente precisa de uma base, e isso é muito importante, para continuarmos a estudar outros assuntos. Por quê? Vai chegar um momento que você vai travar. Você não vai saber o porquê travou. E esse travamento em uma questão, né, qualquer que seja a questão, vem de uma base, uma base meio complicada, eu mesmo tive uma base complicada, porque no meu ensino fundamental, eu, meu, é, as escolas, é, tinham nesse período do meu ensino fundamental, tiveram muitas greves, e isso aí acabou atrapalhando a minha base. Então, o que foi que eu fiz no ensino médio? Eu estou falando isso para você, para você entender a importância da matemática básica meu ensino médio, por exemplo, eu tive que pegar livros de quinta, sexta, sétima, oitava e estudar ali. É, e para forçar esse estudo, eu acabei colocando uma plaquinha lá em casa de é, aulas de reforço. Cobrava ali, sei lá, 10 reais a hora, 20 reais a hora. É, a, mas o importante aí não foi o valor. O importante foi eu estudar, eu me forçar. né? Eu tive uma, uma obrigação de estudar para passar para alguém. Então, isso aí foi muito importante, porque quando você estuda, aí é um outro segredo, quando você estuda para ensinar, quando você está estudando para ensinar, você tenta ver aquele assunto de diversas maneiras, porque você quer mostrar outros caminhos é para quem você está ensinando. Então, isso aí também é um segredo, tá? É, mas o, o mais importante aqui é você entender que a matemática básica, ela é muito importante. Tá ok, pessoal? Então, é... Essa aula aqui, ela também é muito importante. Por quê? Porque a adição e subtração de inteiros percorre, não sei se é o seu caso, mas muita gente, isso é por experiência própria, por estar ensinando vários alunos, e aí eu vejo muita é, dificuldade com adição e subtração de inteiros. Por quê? Porque o pessoal confunde o sinal da... A adição e o sinal da subtração, o sinal do número, ou seja, o número ser negativo e o número ser positivo, é diferente de eu estar adicionando e subtraindo dois números inteiros, tá pessoal? E é isso que eu vou falar com vocês nessa aula, que eu acho muito importante jogo de sinal você só faz na divisão e na multiplicação, aquele mais com mais é mais, mais com menos é menos, enfim, isso aí também tem uma explicação matemática, é muito importante que você entenda o porquê mais com mais é mais, menos com menos é mais, é, mas jogo de sinal você só faz na multiplicação e na divisão, na adição e na subtração não tem isso, você precisa entender o que está acontecendo ali na adição e na subtração, tá ok? Então é isso que eu tenho para essa aula de hoje, eu acho que vai ser interessante, assista, compartilhe o vídeo, curta o vídeo para ajudar o nosso projeto e também se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá ok? O papo de hoje foi um pouco mais longo porque eu achei muito importante. É, eu acho que como fez bem para mim... Eu, eu achei importante trazer essa ideia para vocês, tá ok? Não deixe a matemática, matemática básica de lado, porque o nome já diz tudo, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês como é que funciona a adição e subtração de números inteiros, tá ok? Vem aqui comigo, pessoal, vem aqui comigo porque, olha só que interessante, eu trouxe aqui algumas operações, né, lá na, na, nos números naturais, quando a gente está lá no ensino fundamental 1, aprendendo a subtrair, a gente sempre faz isso aqui, ó, pessoal. Vou pegar um exemplo aqui, 20 é, menos, menos 5, por exemplo Esse resultado aqui você deve concordar comigo que é 15 né? E a gente lembra que esses elementos da subtração são chamados O primeiro aqui, o 20, é chamado de diminuendo é, O 5 aqui seria o nosso subtraendo E o 15 seria nosso resto, né? o resto ou também chamado de diferença Olha só então, o 15 aqui, que é a, o valor da subtração, o resultado, é chamado de resto ou diferença. Pessoal, quando a gente trabalha com números naturais, sempre o, o, o minuendo é maior que o subtraindo. Então, fica fácil para a gente enxergar o quê? Fica fácil a gente enxergar que, é, na verdade, a gente consegue fazer contas com os dedos da, da, da, das nossas mãos. Tá? Então, é fácil saber que 20 menos 5 é o quê? É 10%. Mais 5, que é 15. Então, quando o minuendo é maior que o subtraindo, isso aí fica tranquilo para a gente. Porém, com os números naturais, às vezes acontece a segunda situação ali. Ó. Olha só aqui o que está acontecendo, ó. Menos 5, né? ou melhor, se fosse aqui 5 menos 25, ou 5 menos 20, como é que a gente faz isso? Como é que eu tiro 20 de 5? E é aí que começa todo o trauma com a matemática. Quando isso aqui cai, né? quando o pessoal começa a enxergar isso aqui como número natural, aí o pessoal vai travar, isso é certo. Mas a gente precisa entender o seguinte, aqui que está o segredo de tudo. Existe o um sinal... Ó, entre dois números, sempre vai ter um sinal que indica a operação entre eles, pessoal. Aí que está o segredo. Por exemplo, na primeira situação aqui, a gente tem uma subtração. Na segunda situação, a gente tem uma adição. Aqui ó, uma subtração, aqui uma adição entre 15 e 10, aqui uma subtração entre 10 e 6 e aqui uma subtração entre 6 e 1. Então, observe que entre dois números sempre tem o, o sinal que indica a operação. Só que, às vezes, entre dois números, tem dois sinais. Pessoal, o sinal que vem à direita do primeiro número é sempre o sinal da operação. O próximo sinal indica o sinal do número, tá? E na matemática, é, é interessante a gente saber também que quando a gente tem ó, o número 25 positivo, eu posso escrever assim, e eu posso escrever 25 positivo com o sinal de mais na frente. Mas o mais comum é acontecer isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ó, esse sinal aqui, esse primeiro sinal aqui de menos, ele indica a subtração entre 25 e 5. Mas, na realidade, para números inteiros, é muito importante a gente saber o seguinte, ó, que eu estou somando aqui um número positivo, que é o 25, tá ok? eu estou somando ele com o um número... Olha só, pessoal. Olha só que interessante. Eu estou, na realidade, aqui, eu estou subtraindo, né? Eu estou aqui subtraindo. Vamos lá. Eu estou subtraindo aqui. A gente vai aprender um outro método. Eu estou subtraindo o 25 positivo do 5 positivo. Olha só que legal, pessoal. E é isso que acontece com os números inteiros. A gente tem que pensar assim. Da mesma forma, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou somando o 5 negativo, porque esse aqui é o sinal do 5 com quem? Eu estou somando ao 25 positivo. Pessoal, isso aqui é muito importante entender, tá? Então, ó, olha só. Aqui eu estou subtraindo o 5 negativo. Estou subtraindo com 9 positivo. É isso que está acontecendo aqui. E, claro, que depois que a gente tem uma prática, a gente não precisa mais enxergar isso aqui. Só que no início, para entender bem o que está que acontecendo, eu estou fazendo passo a passo com vocês, tá ok? Então, aqui eu tenho menos 15. Eu estou somando com menos 10. Já separou na matemática. Eu tenho isso. Eu não posso deixar dois sinais juntos aqui para eu separar os sinais, para eu separar a operação do sinal do número, eu tenho que colocar os parênteses, tá ok? Da mesma forma aqui eu tenho menos é o 6 positivo e eu tenho aqui o é, menos... O 1 um positivo também, pessoal Tá ok? É por isso que eu Como na matemática eu não preciso utilizar o mais Aqui eu posso juntar o menos Com o um, 1 é, que já é positivo Então como eu não tenho aqui o sinal de mais Que indica que o um 1 é positivo Eu não preciso colocar os parênteses, tudo bem? Então vamos lá, ó. eu tenho aqui o 20 positivo Aqui eu tenho já A subtração com o 10 Negativo e ali eu tenho uma subtração Com o 5 positivo Pessoal, é, a partir de agora Separando isso aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Um outro segredo que tem com os números inteiros: com os números inteiros, é muito importante a partir de agora, e eu já vou explicar o porquê, que a gente sempre adicione. Eu vou sempre somar. Eu vou sempre somar um número seja ele positivo ou negativo, com outro número, seja ele positivo ou negativo. Eu vou sempre somar esses dois números. E para isso, a gente precisa de uma propriedade, vou trazer aqui para vocês também, uma propriedade que me diz o seguinte, presta atenção nesta propriedade. Pessoal, olha só, se eu tenho aqui 3 menos 1, Tá? 3 menos 1, a gente sabe que isso aqui é 2. Até agora a gente sabe, porque o minuendo é maior que o subtraindo. 3 menos 1 é 2. Mas existe uma propriedade dos números inteiros. Se você não estudou essa propriedade, eu tenho uma playlist de conjuntos numéricos que fala dela, lá nos números inteiros, que diz o seguinte, ó, que um número mais... É, ou melhor, um número... É, é, mais o seu simétrico. Quem é o simétrico, por exemplo, de menos 1? Um? Simétrico de menos 1 um é mais 1. Um. Quem é o simétrico de mais 1? Um? É menos 1. Um. Simétrico do número é sempre o mesmo número com sinal contrário. É isso. E a soma do número com o seu simétrico é zero. Então, ó, você tem um positivo com um negativo, vai dar zero, tá? O mais importante aqui é você entender o seguinte, essa propriedade é muito importante. Você subtrair um número de outro é a mesma coisa que você adicionar esse número, ou seja, vou adicionar 3 com 1, é, eu vou é, subtrair 3 com 1, é a mesma coisa que adicionar o 3 com o simétrico de 1. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Isso aqui é importante por quê? Porque a partir de agora, entenda... O um número negativo, como uma dívida, tá? Ou uma se for uma temperatura, uma temperatura negativa, o frio, você está com frio ali. Mas vamos com dívida, que é melhor, tá? É, vamos com valores, com dinheiro, porque fica tudo mais simples. O um número positivo é o que você tem. O um número negativo é o que você tá devendo, tá? Então, ó, se você tem 3 aqui, 3. Você tem 3 positivo é o que você tem. E adiciona esse número positivo, uma dívida de 1. Um. Então, no final, você vai ficar com o um número positivo, que é 2. Porque você pagou a dívida, tá? Você continua positivo. Agora, se você tivesse aqui, ó, 1... Um menos 3, o que você tem aqui é 1, um, você tem 1 um positivo, e está adicionando, olha só que legal, está adicionando esse 1 uma dívida de 3. E quanto é que você vai ficar no final? Pessoal, se você tem 1 um e paga uma dívida de 3, na realidade, você não tem mais nada. O que você tem, continua, é com uma dívida de 2. Então, a partir de agora, você vai pensar assim, tá ok, pessoal? positivo eu tenho, negativo eu estou com dívida. Por que isso? Olha só o que a gente montou aqui e vai ser muito mais fácil é, calcularmos isso, pessoal. Olha só, se você tem 25 e se você está subtraindo, eu posso transformar uma subtração em uma soma, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Então, vou fazer isso. Se eu tenho 25, então eu vou adicionar então, agora, eu vou adicionar. Eu estou transformando a subtração em uma soma. Eu vou adicionar ao simétrico de 5. Então, olha só que legal. Se eu tenho 5 negativo, eu tenho uma dívida. 25 positivo, eu tenho esses 25. Se eu tenho 25 e adiciono esses 25 a uma dívida de 5, então 25 mais menos 5, 25 mais uma dívida de 5 é igual, sobra para mim ainda 20 reais. Concorda comigo? Daqui da mesma forma, pessoal, olha só. Aqui, na realidade, está até mais tranquilo, né? Eu tenho 25 e adiciono, ou melhor, eu tenho uma dívida de 5 e adiciono essa dívida um saldo positivo de 25. Então, na realidade, no final, eu tenho 25, tá? Ou melhor, 20, né? Eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho, na realidade, 20. Eu tenho 20 reais, sobrou 20 reais pra mim. Pessoal, aqui você, com o tempo, vai perceber que sinais contrários eu subtraio e permanece o sinal do maior. É isso, essas regrinhas, na realidade, vêm dessa explicação, tá ok? Aqui da mesma forma, pessoal, olha só, eu tenho aqui 5, é, eu tenho uma dívida de 5, só que eu tenho uma subtração, o que, é que a gente vai fazer agora? Eu vou transformar isso aqui numa adição, sempre pense assim, tá ok? É, sempre pense que a subtração você vai estar tá adicionando alguma coisa, se você pensar assim você não vai errar, você vai ver. Se eu transformar essa subtração numa adição, quando eu transformo a subtração numa adição, na realidade eu tenho que inverter aqui, ó. eu tenho que inverter o... O, o encontrar o simétrico do próximo número, que é um simétrico de 9, menos 9, então pessoal, eu tenho uma dívida e estou adicionando a essa dívida uma nova dívida, então, menos 5 mais menos 9, eu tenho menos 5 eu estou devendo 5 e a, esse, a essa dívida, eu estou adicionando uma nova dívida de 5, então no final eu continuo devendo, então por isso que o menos tá? Então, eu tenho uma dívida aqui de 14, observe que quando você está adicionando números com sinais iguais números com sinais iguais, a gente repete o sinal e soma e adiciona, tá ok pessoal? É essa a explicação é, que eu queria passar pra vocês aqui da mesma forma, olha só agora que a gente precisa prestar atenção perceba que aqui eu tenho 15 positivo, é, é muito interessante em uma expressão numérica você é, somar as dívidas tá? some as dívidas primeiro, porque aí você sabe que sinais iguais a gente sempre soma e permanece o sinal, então olha só eu vou transformar pessoal Vamos prestar atenção neste detalhe. Eu vou transformar essas subtrações em adições. E é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho 15 positivo mais... É 10 negativo. Então, aqui, ó, mais eu estou transformando essa subtração em uma adição. Então, mais o quê? Mais o simétrico do próximo número. O simétrico de 6 positivo é 6 negativo. Vou transformar esse sinal de subtração em uma adição também. Só que eu tenho que inverter, eu tenho que encontrar o simétrico do próximo número, tá? Foi isso que eu expliquei aqui para vocês. Então, ó, eu tenho aqui o simétrico de 1, que é menos 1. Então, vamos lá, pessoal. Agora que a gente vai fazer o seguinte, ó... Vamos somar as dívidas primeiro. Se você tem uma dívida de 10 e uma dívida de 1, então, no final, você tem uma dívida de 11. Então, é isso que está acontecendo. Se você... Agora, vamos pegar a parte positiva. Se você, se você tem 15 reais aí com você e adiciona a esses 15 reais, na verdade, você tem 3 dívidas aqui, né? Então, ó, você já tem aqui ó, 15 positivo e, na verdade, as dívidas aí... Ó, eu esqueci da dívida de 6, né? Seria bom a gente esquecer das dívidas, mas aqui não é o caso... Perceba que a gente tem três dívidas. Então, você vai ficar com uma dívida. Então, vamos somar isso aqui a uma dívida de quanto? Uma dívida de R$16,0 reais, pessoal. Olha só que legal. Então, se você está devendo R$17 e paga 15 no final você ficou com quanto? Você ficou aqui com uma dívida ainda de 2, porque você pagou 15 mais ainda, né? Você pagou 15, mas ainda continua devendo 2. E é importante, ó, perceba que na adição de números com sinais contrários, a gente subtrai e permanece o sinal do maior, com o tempo você vai ter essa prática, tá? Olha só, agora aqui vem também, ó, uma outra questão. Por isso que a gente faz jogo de sinal aqui de menos com menos é mais. Mas não é isso, pessoal. Essa explicação aqui vem do seguinte. Olha só que legal, olha só que legal. Eu quero substituir essa subtração por uma soma. É isso que eu quero fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, o mais 20... Continuo com mais 20. E aqui eu vou transformar numa adição. Só que eu transformo numa adição. O que, que acontece, pessoal? Eu transformo aqui. Eu preciso, né? Se eu estou adicionando, o número que está aqui, que é o menos 10, precisa ser transformado para o seu simétrico. Então, aqui, ó. Mais 10 então eu tenho uma dívida, é como se eu não tivesse uma dívida, então eu paguei essa dívida, entenderam? Então eu não tenho uma dívida. Olha só, ou eu tô tirando uma dívida, é melhor pensar assim, já que a subtração, subtração não tira, a gente não tem esse pensamento lá nos naturais, eu tô tirando uma dívida de 10, então na realidade eu tô com 10, né? Então aqui ó, é, aqui eu vou transformar numa soma também, numa adição, então eu vou adicionar ao simétrico de 5 de 5 positivo, que é menos 5. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, eu tenho 30 positivos, então eu tenho 30 positivos e vou adicionar esse 30 uma dívida de 5. Então, se eu tenho 30 positivos e paguei uma dívida de 5, no final eu fiquei com um saldo positivo de 25. Tá ok, pessoal? Então, olha só, né? Se você não entendeu, tente dar uma olhada nesse vídeo com calma ou coloque aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Tá ok, pessoal? E vou aqui agora para o final mostrar essa explicação aqui tudo para vocês na forma de geométrica que é importante a gente entender também tá então olha só que legal aqui ó é, se você deixa eu passar para próximo para próxima tela aqui se você é, tem essas essas adições aqui ou subtrações é importante a gente entender o que é que tá acontecendo a nossa reta então a nossa reta geométrica a gente tem um zero aqui não é isso lembrando pessoal que o um número ou ele é positivo tá? Ou ele vai ser positivo, por exemplo, mais 1, ou ele vai ser negativo. Ou ele vai ser nulo como zero. O zero não é nem positivo nem negativo. O sinal que está à esquerda do número é o sinal do número que representa se o um número se diz, né? É que diz que se o um número é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, aqui, como é que acontece com menos 1 mais 3? Pessoal, olha só, menos 1 mais 3, nada mais é que menos 1. Aqui é o sinal ó, que representa o quê? as operações então você tem aqui adição subtração subtração adição vamos transformar isso aqui ó para uma adição com mais três tá bom eu vou somar eu vou transformar isso aqui também ó pois agora você sabe que a gente tem o que aqui pessoal você tem uma adição. Então, eu vou transformar a subtração numa adição. Só que eu vou adicionar ao simétrico de 4 positivo. Porque perceba que o 4 aqui é positivo. Aqui é o sinal da subtração. Então, o simétrico de 4 positivo é 4 negativo. Aqui da mesma forma. Eu tenho zero, que não é nem positivo nem negativo. Não vou colocar o sinal aqui. E vou adicionar alguém ao simétrico de 1, que aqui é positivo. É, o sinal aqui é da subtração. Então, o sinal do 1, um, o simétrico de 1 um positivo, é 1 um negativo. Então, eu tenho aqui também ó, o mais 1, um, ou um, só 1 um mesmo já indica que ele é positivo. Mais o okay, quê, pessoal? Mais o zero. Então, vai ficar da mesma forma. Pessoal, é importante a gente entender o seguinte, ó, que na, na nossa reta numérica, o que isso aqui significa, né? Menos significa que eu estou tá andando para a esquerda, mais um número positivo indica que eu estou andando para a direita. Então, ó, partindo sempre do zero, tá ok? Partindo sempre do zero. Se eu andar uma casa para a esquerda, eu vou parar no menos um, concorda comigo? Então, ó, vai acontecer isso, eu vou parar aqui no menos um. Então, eu fiz isso. Só que eu vou Adicionar, eu vou continuar com o quê? andando com três casas para a direita, então vamos lá: ó, três casas para a direita, uma, duas, então vai parar aqui ó, no um positivo, mas eu tenho que andar três casas, então dois, então eu vou parar aqui no dois positivo, então menos um mais três é igual a 2 positivo. Isso aqui é explicação geométrica, tá ok? Da mesma forma aqui, ó, menos dois, então eu vou sair do zero, vou andar aqui pessoal, quantas casas? Ó? Uma, 2, então eu vou parar aqui no menos 2. Só que eu continuo andando com mais para a esquerda ainda, menos 4 casas. Então, ó, menos 2 é, mais menos 4. Na verdade, essa reta aqui, ela deveria continuar um pouco mais. Eu vou tentar continuar aqui, ó. É, mais, então eu vou andar menos 4 casas, ou 4 casas para a esquerda, já que o menos indica isso. Então, ó, olha só o que vai acontecer. Então, ó, uma vai para o menos 3. 2 vai para o menos 4, 3 né? vai para o menos 5, mais uma vai para o menos 6, pessoal. Então, ó, menos 2 menos 4, eu ando é, a partir do zero, duas casas para a esquerda e mais quatro casas para a esquerda parando no 6. Então, menos 2 mais menos 4 é como se eu tivesse 2, se estivesse devendo 2, e a, a essa dívida de 2 eu adicionei uma nova dívida de 4. Então, na realidade, eu tenho menos 6. Mas a explicação geométrica também achei interessante trazer para vocês, tá ok? Então, olha só, é, o zero mais menos 1, um, o zero quer dizer o seguinte, que eu. Não ando nada. Zero, estou no zero, certo? Mais menos 1, um, pessoal, eu digo o seguinte, ó, que eu estou é, somando, eu estou andando uma casa para a esquerda. Então, 0 menos 1 um é no próprio menos 1 um aqui, certo? 0. Menos 1, um, eu andei uma casa para a esquerda. Então, ó, na realidade, eu tenho aqui menos 1. Um. Beleza, pessoal? E é, é interessante também, né? muita gente enxerga isso aqui. Por exemplo, eu poderia já começar do menos 2. Então, eu poderia aqui começar do menos 2 e andar 4 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Seria a mesma... É, informação, teria a mesma informação. Aqui eu poderia começar do menos 1 um e andar três casas para a direita. 1, 2, 3, pararia no 2. Aqui eu comecei do 0 e andaria uma casa para a esquerda, pararia no menos 1. Um. Aqui eu estou no 1 um e andaria nada para a direita, então pararia no 1. Um. Ou então começando do 0, então eu andaria uma casa para a direita, certo? Uma casa para a direita. E aqui não ando mais nada, pois eu vou somar nada. Então eu não somo mais nada, então esse resultado aqui. É igual a um, Tá ok, pessoal? Então, eu achei interessante trazer essa explicação aqui para vocês, tá? Pra vocês entenderem o significado de tudo que a gente viu aqui hoje, é, pra ter uma base, né? Melhor, entender melhor a adição e subtração com números inteiros. Achei importante trazer isso aqui, tá? Tenha calma, tranquilidade, estude com... com... É, entendendo o assunto, não para aprender métodos e artifícios rápidos para resolver questões. Pois eu acho muito mais importante você entender o assunto. Tudo bem pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje, na, nesta aula. E a gente continua com adição, ou melhor, divisão e multiplicação com os números naturais, com os números inteiros na próxima aula. Tá ok? Então aproveite, se inscreva. Curta o vídeo para ajudar o nosso projeto. E vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Valeu!